Olá, graça e paz, eu sou o pastor Rudi e essa é mais uma reflexão diária. Todo dia, a palavra de Deus ao seu coração. Nesses últimos dias, estamos postando as nossas mensagens pelo canal do YouTube. Infelizmente, o Facebook e o Instagram estão bloqueando as nossas mensagens por direitos autorais. Já solicitei a reivindicação e por enquanto as nossas mensagens estão sendo postadas somente pelo canal do YouTube. Então é muito importante você fazer a sua inscrição, se inscrever no nosso canal, curtir, acionar o sininho de notificação e todas as vezes que nós postarmos as mensagens, você será notificado daquilo que Deus tem para a sua vida. Para a nossa reflexão no dia de hoje, Lucas capítulo 19, versículos 5 e 10, quando diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. Ele hospedou na casa de um pecador? No versículo 9 continua dizendo: Jesus disse, Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus sempre censurou a religiosidade sempre condenou os homens que não olham para a sua própria vida, mas se desgastam questionando e avaliando o comportamento das outras pessoas. Quando nesses últimos dias estamos sendo ministrados pelo Senhor em permanecer com os nossos olhos fixados em Cristo e não nas outras pessoas, é então importante lembrar-nos desta passagem tão conhecida por muitos cristões, Zaqueu, sendo um homem pecador, um homem condenado pela sociedade, mas um homem que não viu limites para poder ver Jesus. Mesmo com as suas limitações físicas, espirituais e com certeza limitações emocionais, Zaqueu não se intimidou por aquilo que as pessoas iriam pensar dele. Não olhou para o seu pecado ou o seu passado, olhou simplesmente para Jesus. E de Jesus, Zaqueu pôde ouvir as seguintes palavras, Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. O grande propósito de Jesus é trazer vida, salvação, Paz para o cansado e para o perdido. Jesus mesmo disse no versículo 10, Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então fica a pergunta, o porquê muitos ainda criticam as pessoas que estão na igreja? Sendo que a igreja foi feita para os pecadores? Outro dia atrás eu estava convidando um rapaz para fazer uma visita para a nossa igreja declarando que Deus tinha um plano maravilhoso para a sua vida. Mas a resposta desse rapaz foi, eu não roubo, eu não mato, faço algumas mentirias, mas são poucas. Sou fiel com a minha esposa, pago os meus impostos, sou uma pessoa trabalhadora. Foi então que lhe respondi, amigo, o certo é você não ir em nossa igreja, eu retiro agora o meu convite, um tanto assustado o rapaz me pergunta, por que você está retirando o convite? Então eu falei para ele, você é muito perfeito para estar na igreja, você é uma pessoa muito perfeita, pois em nossa igreja há ex-detento, ex-drogado, ex-prostituta, ex-mentirosos, ex-adultros, ou seja, a igreja foi feita para os imperfeitos, para os doentes, para os feridos. Por isso, não espere encontrar pessoas perfeitas dentro de uma igreja, pois somente há um que é perfeito, pois aquele a quem nos chamou, chamado Jesus Cristo. Olhe para ele, creia nele, e a vida que ele tem para a sua vida será muito melhor e maior comparado àquilo que você pensa ou imagina, vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, te pedimos perdão, ó Deus, porque muitas das vezes deixamos de te buscar, porque buscamos tanto as outras pessoas, a avaliação das outras pessoas, que acabamos julgando, condenando as atitudes das outras pessoas e esquecemos de olhar para o Senhor. Se um dia o Senhor olhou para nós, mesmo ainda falhos, pecadores, mesmo ainda tão pequenos, eu vejo que o seu amor, ó Pai, foi derramado incondicionalmente para todos. E se um dia o Senhor criou um ambiente chamado igreja, é porque na igreja nós podemos buscar conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de salvação. Então ajuda-nos, Pai, a fixar os nossos olhos em Ti, no Senhor, porque no Senhor eu encontro perfeição, eu encontro paz e amor. Que os nossos olhos fixem somente em ti, assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu querido, Deus te abençoe, minha querida. Fique seus olhos em Jesus.